E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa. Galera, hoje eu tô muito de boa. Por quê? Vocês já viram que eu aluguei mais um carro Pra trazer vídeo aqui no canal pra vocês Devido, mano, a chuva forte que teve aqui em Londrina Acabou derrubando um monte de coisa Então eu falei assim, mano Vou pegar e vou alugar um carro Pra mim evitar sair de moto Porque tinha muita árvore caída, muita folha Barro na rua E isso, mano, é muito perigoso Então eu peguei e aluguei esse carro aqui Pra gente dar um rolê E pra vocês verem o jeito que é o negócio, mano É muito top Esse carro aqui é um Cruze 2017 dos novos, é turbo esse carro Agora, vamos começar aqui a ver o carro Se liga aqui, vem cá, vem cá, vem cá A frente dele, mano, é topzera, tá ligado? Mudou bastante do último modelo E a traseira também mudou muito Olha a traseira do carro, galera O jeito que é, mano, é muito brava Aquilo ali é o Macola e aí, Macola E aí, mano, tá chovendo Tá, molhou E a gente tá no meio de um mato Ainda bem que nós tá no meio do mato, né? A gente levou muita sorte que aqui, onde que nós tá, quase não molha mas tá começando a molhar E, mano, esse carro aqui, ele é 1.4 turbo também Ele é tipo o motor da Audi, sabe? Mano, corre demais Vamos pegar e vamos dar uma volta nele Porque a gente precisa dar uma volta Porque senão a gente vai ficar tomando chuva aqui E eu vou mostrando pra vocês o jeito que é o carro Vamos lá Nossa, ali o negócio tá pitando aqui, mano É, porque vai bater nos pauzinhos que tem ali atrás Tem que colocar no P aqui, ó, vou dar uma partida Aqui tá na ré Pronto, parou de apitar Agora é só vir aqui, ó e... Ligou, moleque e bom, galera, eu vou pegar e vou sair aqui de dentro do condomínio Pra gente pegar e testar melhor o carro, né? Porque aqui dentro não vai dar pra gente dar um cavalinho de pau com o carro dar aquela chamada Mas antes da gente sair, eu vou mostrar para vocês o jeito que é aqui dentro É muito top por dentro esse carro O conforto dele, mano, é muito grande É muito confortável esse carro aqui É um Cruze 2017 Aqui é o painel dele, ó Eita, pega, já tocou o Kevin Kevin tá em todas, hein, moleque? Aqui tem um negócio aqui, ó para regular o volante Não sei se tá dando para ver Ali, ó O volante dele, ó O jeito que é O painel dele é Parece ser um pouco simples Mas é bem bonito E aqui é o multimídia dele, ó O multimídia dele Tá ali o Kevin novamente Ar-condicionado Ali a entradinha USB Aqui o câmbio Freio de mão Aqui tá um, um carregadorzinho meu, uma latinha de coca Que eu já tomei E uma das coisas que eu achei mais top dentro dele É o painel Olha o painel dele, o jeito que é galera É todo tipo assim em couro ecológico E bem costuradinho, tem um acabamento assim muito chique mano Muito chique mesmo, olha aqui Olha, tem uma costura ali que deixa bem aconchegante As saídas de ar-condicionado é Todas em alumínio ali, cromadinho O cantinho da porta ali também ó, Tem couro ecológico Tem água ali da chuva e ali de alumínio também É bem daorinha esse negócio o banco de trás também, olha lá É um couro, pá O negócio aqui é top Bom, vamos sair daqui de dentro do condomínio agora então Pra gente começar a testar o carro Galera, a gente já saiu ali Mano, tá chovendo bastante aqui E agora deu uma treguinha Tava fazendo mó barulhão no vidro Bom, olha aqui o jeito que é o negócio aqui andando Já não dá pra escutar nada do lado de fora É fechado o carro, tá ligado? E mano, o bagulho aqui é top, tá ligado? Segura, mas top, segura Quer ver, Michael? Olha, olha que da hora. <risos> Por que você baixou a câmera, Michael? Meu, meu, meu, não tem como, ficou, cara. Com, ficou com medo? Não é medo. Ele é um carro alugado propriamente para o drift. Não façam isso em casa. <risos> Galera, se liga nisso. E detalhe: controle de estabilidade desligado, hein? Eu fiquei com medo, velho. Por que, que você saiu correndo? Mano, eu achei que você ia, sei lá, que o carro não ia dar o suficiente e ia, sei lá, se bater em mim, velho. Galera, o negócio com o controle de, de estabilidade desligado. Mano, o carro sai. Você viu? Saiu cantando o pneu totalmente, mano. Ele não o segurou, pô. tá ligado? A vizinhança entra em choque, né? Ele não sabe nem onde nós tá, galera. Onde Mano, isso aqui é uma quebrada, viado. Nossa senhora, vou deixar o interessante aqui oh! Mano, o bagulho aqui é forte, galera Anda muito, mano, esses carros novo 1.4 Turbo, tá ligado? Só que também gasta, viu? Gasta pra caramba, porque Foi um rolezinho, mano Já foi meio tanque, mano Gasta muito Na sua mão também o pneu gasta, né? Ah, que essa chuva não gasta tanto, né? Eita, pega Tá no drift aqui? <risos> o louco, <foi> Walker! <risos> Cuidado lá embaixo, Mike. Não é, monstro, Michael? Lá dá medo, Mike. Hã? Vai devagar aí. Mano, tá com medinho, é? Um pouco, velho. Cuidado até. embaixo. Até eu tô com medo, sabe por quê? Porque nesse asfalto molhado parece que o carro vai sair demais, né? Nossa, velho. Tipo assim, ó, tá ligado? Aqui, ó, por exemplo. <risos> Você já pode fazer um filme de drift, Mike. Aprender, já, não Dos paraná não é manja, filho. Não é manja dos paranáis. Você tá achando que é? Tá achando que não é fraco, Como é cola? <risos> <risos> o B.O. é aparece a viatura aqui, né? Mano, o carrinho aqui é top, galera. Eu gostei desse Cruze aqui, mano. <risos> Só que ele tem muito cara assim de carro da mamãe, né? Esse que é o problema dele, né? É, tem que dar uma mexidinha, dar uma, colocar uma rodinha. É, ele tem muito tipo assim, ó, o carro da minha mãe hein, tá ligado? Peguei o carro da minha mãe e tô dando um rolê. É muito essa cara. Olha! Você viu? Que bagulho louco. Olha o drift. Mano, entrou certinho na curva, você viu? Esse tiozinho no ponto ali tá em choque. Eles estavam... Que essa? Toreto chegando. Bom, galera, agora que eu testei o carro, eu vou deixar o meu amigo Michael a testar. O que é que eu tô na cabeça? Mano, o cara nem tem carteira. Mas você deixou testar aquela vez, lembra? O cara não tem nem carteira. Bom, Pega vai de boa. Relaxa. Vai sossegado. vai tentar fazer igual eu, não. não tentar não, dar cavalinho de pau. Só você... um, só, mano. Não, nem um. Cavalinho de pau, só? Seria só pra quem pegou o carro escondido da mãe quando tinha 13 anos e aprendeu. Galera, sabia que eu aprendi a dar cavalinho de pau? Quando eu tinha 13 anos, minha mãe, ela saía pra trabalhar e deixava o carro. Aí eu ia lá, pegava três almofadinhas, colocava no banco e saía com o carro dela escondido, mano. E nisso aí, eu aprendi a dar cavalinho de pau. Eu pegava, ficava zoando na rua com o carro da minha mãe. E agora, aqui, tipo assim que eu dirijo, eu já sei. Porque eu aprendi lá atrás, mano, né? É louco da cabeça, né, tio? né das antigas. Bom, vamos lá agora. Deixa eu colocar o cinto aqui, né? Galera, eu acho que eu tô muito gordo, mano. Eu tô com sofrimento pra passar o cinto pela barriga, que vocês não fazem ideia. Hein? Vamos lá, você tá preparado aí? Tô. E hashtag emagrece, Mike. É no D mesmo, Mike? Nesse é. carro aqui, né? Freio de mão tá puxado ali, ó. Vai, tô louco. Foi. Nossa, que drama. Nossa, ele é top, hein, Mike? Da hora, né? Olha, tipo, ele encaixa certinho Sabe quando, tipo assim Só que parece muito o carro da mamãe É, exato Não, mas é só colocar uma rodinha da hora, né Que já era Mas ele é top, mano Ó sabe, Não sei explicar, mas sabe quando o carro, tipo Encaixa, assim Dá uma escada Vamos, Vamos ver. ver Ele é top mesmo, né, mano Vou chamar o horse aqui, Mike Não O que? Deixa eu chamar o horse, mano Tá nice. Pessoal, o cara nem tem carteira de Tentar dar um cavalinho de pau aqui, ele ferra, não é, mano? Já bate num poste, hippie, um hippie, hip Mike 021 e Michael Mora, Aí pisa o pé, vai cola. Ah, mano. É? Ó, o e anda, hein? Vire, vire. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. <risos> Tava 500 metros daqui, cara. Pessoal, ele bate naquela, naquela pedra ali, ó. Tá escrito Ivan. Quem que é o cara que escreve Ivan numa pedra, meu Deus? O Ivan. Ivan é louco da cabeça. Vai, Michael. Último vai. esticadinho. Última esticada aqui, ó. Já vê se vai longe do buraco pra você não ter que desviar dele. Olha aqui, ó. Já passei no meio. Tá bom, freia? Uma curva. Nossa, frear lá. Imagina puxar o horse aqui, Mike. Mas bate lá naquela pedra que tá escrito Carol, não é nem Ivan mais. <risos> tem tanta pedra aqui que dá pra. Fazer todos os no nomes do alfabeto. E aí, meu Pronto, Corolla. senhor. Chegou no seu destino. O que, que você achou do carro? Ó, sério. É difícil, mano. Quando você pega. O carro encaixa. Tipo assim. Eu não sei explicar, mas. Sabe quando você se sente confortável dirigindo? Dead uhum. Homem? Tipo, eu tô muito confortável dirigindo assim. Ó, eu tenho visão certinha. No Corolla, eu não sei se era o banco que tava mais baixo e tal. Mas eu olhar pra frente e assim, você não viu o carro completamente. É a altura do banco. É, eu não sei explicar. Mas esse aqui parece que eu encaixei melhor, entendeu? Tipo assim. Questão, é, tamanho. Ele é do tamanho certinho aqui pra mim ó. Não é tão pequeno, não é tão grande O lance desses carros é que você tem que pegar também E ajustar o banco bem certinho Pro jeito que você dirige Porque ele tem a regulagem de altura Pra não precisar fazer o que eu fiz lá no, no escorte Que minha mãe tinha, que era colocar as almofadas E também dá pra você passar o banco pra frente, pra trás E dobrar aqui, isso aí todo carro tem, né Mas alguns carros antigos Não tem esse negócio de levantar o banco pra cima Sabe? E isso aí ajuda bastante na hora de dirigir Bom galera, testamos, mano O novo Cruze, e eu espero que vocês Tenham gostado, beleza? Se você gostou Não esquece, deixa o like no vídeo E quem não for inscrito, se inscreve aí Bom, vamos encerrando por aqui, muito obrigado a Todo mundo que está acompanhando E até a próxima, é nóis, valeu Fui!